eu vejo que é uma artimanha muito bizarra ultimamente do diabo pra acabar com as famílias hum. que é o seguinte é, tudo que vira bonito, popular maravilhoso geralmente geralmente, tá vai virando algo mais aceito né então trabalhar demais ganhou até um nome bonito, né workaholic é. Os workaholics, né? Nome de né? tendência. Nome de tendência. Nome inglês, nome de tendência. Cara, ele trabalha demais, ele é o workaholic. Nossa, ele é tão workaholic. C dificilmente você vê alguém falar assim, ah, ele é o workaholic. Não, é sempre assim, ah, ele é tão é... workaholic. Tem que, que ver. Orgulho. Nossa, vai comprar uma Ferrari semana que vem. Ih, vamos Sim. viajar, não sei o que e tal. Legal que a pessoa tá prosperando, mas algumas vezes essas pessoas estão prosperando... Algumas famílias estão prosperando em detrimento de uma ou mais pessoas dessa família estão doando 24 horas do seu dia para o trabalho. E estão esquecendo da família. É, nossa, na minha vida Entendeu? era assim. A gente já teve períodos assim e eu tô falando com propriedade para isso, tá? É, e aí, como isso é muito aceito... Sabe? Como isso é muito legal, tipo assim... Ah, não, mas é porque trabalhar demais faz parte de um período da vida, né? É plantar para colher depois. Legal, é, é importante também plantar para colher. Mas você não pode esquecer da sua família. Porque assim como... Nada acontece da noite pro dia. Tipo, uma traição não acontece da noite pro dia. Uma separação não acontece da noite pro dia. A sua família acabar não acontece da noite pro dia. Um quarto bagunçado não acontece da noite pro dia. O inverso também não acontece da noite pro dia. Né? O amor não acontece da noite pro dia. Boa. né O carinho não acontece da noite pro dia. Então, todo dia é como se fosse um risquinho que você dá assim, ó. Tchum, um risquinho pequenininho. Tchum, sabe? Não precisa ser assim... Ai, olha, amor, no final do ano a gente vai fazer a viagem dos nossos sonhos para Paris, sem as crianças, sabe? Vamos ficar que A sua viagem dias... dos sonhos é para Paris? Não, sei lá, veio é qualquer história, coisa, né? não, não, viagem é uma história. A viagem dos sonhos é pra Disney. Né? Não, veio uma história na minha cabeça qualquer é viagem, amor, ah, tá bom, tá? <risos> <risos> uma viagem romântica e tal. Sabe, no final do ano, em detrimento disso, a gente vai passar o ano inteiro trabalhando, sem se ver direito, sem comer juntos na mesa, hum, sem... Entende? aqui okay. Então, assim, só que as pessoas aceitam isso como normal, como maneiro, como cool. Tipo, ai, que legal, né? Não, eles passaram o ano inteiro trabalhando, mas olha só, no final do ano eles estão viajando, olha a recompensa aí. Eles plantaram para colher. É tipo um ano de inferno e 15 dias de, de deleite. Exatamente. Tipo, Vale a pena, assim, dá para plantar se mantendo saudável, dá para plantar mantendo o casamento de pé, sabe? E sim, terão momentos, gente, tem momentos na nossa vida, cara, quando você tem um bebê, mulheres, eu sei que a maioria que deve estar assistindo a gente é mulher, quando você tem um bebê, né, você passa um tempo com noites mal dormidas, muito tempo com noites mal dormidas. E a sua rotina vira de cabeça para baixo. Até que daqui a pouco ela começa a se ajustar. Existem momentos da vida em que as coisas são alteradas. Eu tô num momento da minha vida de muito estudo. Onde eu acordo antes de todo mundo lá em casa agora. Independente da hora que a gente foi dormir. Eu acordo sete, sete e meia. Vai todo mundo acordar oito e meia, nove às vezes. E eu acordo sete, sete e meia. Às vezes a gente vai dormir uma hora da manhã. Porque volta da igreja tarde e tal. E eu tô lá, estudando, fazendo minhas coisas e tal. É um período, sabe? Mas aí, você sabe que são períodos e que vão passar. Que não é todo dia, que não é um ano inteiro, né? E, além disso, você não está deixando de dar aqueles risquinhos nas outras áreas da vida, sabe? Principalmente na família. Mas você pode estender para outras áreas da sua vida também, claro. A saúde, é, mas sabe? Ai, tipo, tá. ah, pô, você tá bebendo bastante água, você tá, né, tentando se alimentar legal, pelo menos, tá fazendo uma caminhadinha aí de vez em quando, né? Ah, pô, não tô frequentando academia direto. Beleza, mas tá dando aquele risquinho todo dia ali, né? Se mantendo ativo, não se mantendo pelo menos, né, sentado na cadeira o dia inteiro, sabe? E não fazendo nada. Então... Assim como nada acontece da noite para o dia, para... Oh, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Como é que isso foi acontecer? Todo dia você foi se afastando da pessoa e, de repente, você já não se levam mais, né? De repente, as pessoas já não conversavam mais.